Gastei 10 minutos tentando fazer algo impossível, então deixa pra lá tentar chegar naquele lugar. Eu acho que todo mundo tá simplesmente pensando... que é uma terrível ideia tentar ir naquela direção porque é realmente difícil e etc. E é exatamente por isso que eu vou numa outra direção completa. Onde é o jogo que tá querendo que a gente vá aqui exatamente? Ok, o jogo quer que a gente vá aqui, deixa eu simplesmente e até esse coco ele imita, que assim para falar a verdade é o meu que foi mais longe do que eu queria mas tudo bem uh, sinto muito Shinobi, eu não estou interessado em lutar contigo uh, realmente admirável você uh, tentar fazer algo ali mas não muito obrigado eu digo enquanto fico fazendo piruetas insanas naquela direção mas é vamos vamos falar com Deus Vamos falar com o Tails aqui, vamos uh, seguir em frente com tudo, porque é óbvio que eventualmente quando eu falar suficiente com Tails, eu vou liberar alguma coisa e uma dessas algumas coisas vai fazer eu chegar naquela ilha que eu não consegui acessar até agora. Isso foi hilário o que acabou de acontecer aqui. Meu, você fica tão fora de controle. É absurdo! Hey, Ok, é, Sonic, eu sei que você tá essa com a cara derrubada em todas essas cenas, mas, tipo. Tem um contraste do Sonic correndo normalmente no gameplay. Aí na cutscene tá aparecendo um velho de 90 anos. Não prestei atenção no que o estava falando. Quanto. Quanto tempo exatamente passou <risos> desde que uh, os dois se conheceram na cronologia? Eu não sei porque eu tô perguntando isso, sendo que isso é algo que obviamente nunca vai ser uh, respondido, mas tudo bem. Bom, se bem que uh, com a contratação do Lord Master, eu não sei, mas. Ok, pensei que eles iam simplesmente ficar gargalhando. Por um tempão ali, mas não foi o caso. Uma família de amor, e não genéticos. Tudo que eu quero. Eu gostaria de ter visto isso. Foi tão fácil de acreditar em mim. Oh não, um Pinóquio, Pinóquio quer ser um garoto de verdade. Pera aí, o que? Está indo para onde eu penso que está indo? Quer saber? Eu vou reservar os meus comentários até seguir em frente. Pera um momento. Ela, tipo, tá uh, compondo uma música aqui, tipo, na hora, porque ela simplesmente ficou tão emocionada. Ode ao Eggman. Ah, o melhor hit do disco que ela, sem dúvida alguma, vai lançar. <risos> Ou simplesmente, tipo... Ela não tem muitas memórias aqui pra fazer comparação. Ou não, mas... E yeah, é, ok. Tipo, ela tá mudando entre duas aparências aqui. Então, tá... isso é simplesmente uma reflexão do estado mental dela. Ou algo foi usado como base uh, para criar ela... Aqui ela tá tendo memórias, resquícios e etc. Eu, novamente, eu não vou uh, dizer muito sobre isso no momento. Eu vou somente encontrar com o Tails ali. Ah, não tinha uma fase por aqui? Sim, tem uma fase ali. Mas, ok, quer saber? Tudo bem. Vou simplesmente falar com o Tails e liberar algo ali que é certamente algo que eu quero. Uh... <risos> Olha a absurda altura. Meu, se eu conseguisse fazer isso tipo de propósito, isso seria algo realmente fantástico. E yeah, a gente pode agora abrir essa porta? Não sei se isso vai levar a gente diretamente pro chefe ou isso vai levar a gente para aquela ilha isolada. Boa pergunta. Não. Tinha um botão ali? Seria um botão de cutscene? Algo meio absurdo para se dizer num jogo open road, mas tudo bem. Oh, ok! Não, simplesmente um botão de aproximação estilo porta de shopping. Ahm... Um... Ok, então. Ah, eu pensei que eu tivesse que andar até ali, mas definitivamente não foi o caso. O quê? Tem simplesmente um pinball dentro desse vulcão. O que é isso? <risos> ok, de todas as coisas que eu imaginei que eu fosse ver aqui, isso seria basicamente a última... Ah, uh, como... para o quê? Oh, eu... Acidentalmente cancelei isso, mas tudo bem. Pelo menos isso não precisa uh, carregar. A propósito, a letra. É isso que se chama o flipper no fim das contas? Uh, ou é isso que, tipo, só realmente... Oh, bom. Isso já deu super errado. Ah, uh, eu tenho que atingir... Eu tenho que atingir uma pontuação absolutamente insana ali. Um, me pergunto que tipo de esforço vai ser necessário aqui. Ah, uh, considerando que tudo tá uh, multiplicando ali... Ok, quer saber? Eu acho que isso aqui pode ser relativamente simples. Me pergunto se isso aqui... Oh, ah. Me pergunto se isso aqui reutilizou o código... De Sonic Lost World, das fases de fliperama. Honestamente, não me lembro muito dessas fases do, de fliperama, então não posso dizer nada, mas. Yeah, o jogo tá meio que exigindo uma pontuação imensa aqui da gente. Uh, eu sei que você pode, tipo, conseguir muitos multiplicadores aqui pegando. Os anéis, etc. E se você fizer isso ser exponencial o suficiente, isso aqui vai ser fácil de se coletar. Mas, mesmo assim... Ah, qual é? Eu, obviamente, não sou bom o suficiente nisso, por enquanto. É, isso aqui é feito para você, basicamente, ficar fazendo loops e loops e loops para sempre, uh, de uma maneira fácil, coisa que eu não estou remotamente fazendo aqui. Se eu continuar dessa maneira, eu vou conseguir a pontuação necessária. Mas todos estaremos mortos de velhice quando... O quê? Aquilo não foi um loop? Oh, ok, isso... Yeah. Aquilo certamente não tinha dado certo, mas... Eventualmente deu. Ok, o multiplicador já, já tá em 16. Isso já é... Certamente bastante. Uh, agora... Eu tenho que me sorçar um pouquinho mais para pegar aquele anão vermelho. Ok, sério. Aquele número de atinhos já está começando... Yeah, um... Certamente, aquilo não é sério, né? Porque números absurdos são absurdos. Quer dizer, pontuação exponencial, certamente, é bastante absurda, mas... Ok. Aos poucos tá começando a ficar mais e mais crível a possibilidade de eu conseguir uh, a pontuação suficiente ali, mas mesmo assim. 64? Ok, deixa pra lá. Isso. Isso aqui tá parecendo bem realista, pra falar a verdade. Uh, o ideal seria eu ter resetado pra conseguir mais vidas, mas. Uh, tudo bem. Ok, yeah. Isso, isso está bem mais aceitável. Ok, se a bola simplesmente ficar... Ok, e yeah, é aumento e Pera aí, 128? Eu não imaginei que tipo, isso fosse continuar uh, multiplicando de uma maneira super exponencial também. Ok, aquilo já, já é basicamente metade uh, da pontuação necessária. E yeah, é ok, isso, isso não vai demorar tanto assim, desde que eu não acabe morrendo... Se eu acabar morrendo, eu vou ficar triste. E considerando que isso aqui é pinball, chances de eu acabar morrendo aleatoriamente aqui, perdendo a bola, são chances muito grandes. Que eu gostaria que fossem pequenas, mas infelizmente não são. Ok, estamos tá, chegando lá, está quase lá, só mais um pouquinho. Tipo, eu acho que é simplesmente pegar aquele anel. Yes! Ok, eu, eu já ganhei o suficiente. Agora, pera aí, eu tenho que levar a bola ali pra cima? Isso é preocupante. Eu não pensei... Eu pensei que eu fosse simplesmente ganhar assim que eu conseguisse a pontuação suficiente. Só que parece que isso aqui não é o caso. Um... Yeah. Tenho que atirar ali naquele símbolo. Simple... Oh, qual é. Yes! Woo! Uh! Ok, isso foi... Um pouquinho nervoso, mas deu certo. E provavelmente algo extremamente simples para pessoas que uh, costumam jogar pinball, mas yeah, para mim isso foi desafiador. E isso fez o vulcão estourar o que. Será que é isso? Será que isso vai ser o que vai abrir o meu caminho até aquela outra ilha quando a lava esfriar? Eu acredito que sim. Oh, peraí. Oh. Yeah, esse, esse robô, sem dúvida alguma, aparece com Eva. Mas... Ahm... Um... Peraí, a gente já vai... Yeah. Isso revelou o chefe. Bom, já tenho todas as Esmeraldas, então eu posso... Enfrentar ele, mas... Yeah. Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que o pinball predate civilização. Sonic, aquele Titan lá. Você realmente planeja isso? dois. Você Amy Knuckles, um, isso me preocupa porque eu tenho agora que encontrar um jeito de chegar naquela ilha, porque é, o jogo tá dizendo vá até a cratera, etc, etc. Eu OK. Como raios eu chego aqui? Isso é a minha dúvida. Como eu chego até ali? O que eu preciso fazer? Onde está o corrimão? Porque eu já tentei procurar e eu só encontrei um modo de sair dali, mas não de entrar Eu estou profundamente indignado Meu, ali não deu pra nem sequer ver nada Cadê? Cadê o lugar que eu marquei? Está aqui Tipo, ok, como eu chego ali? Como eu chego ali? O que eu preciso fazer? Será que eu tô tipo ignorando algo óbvio? Porque. Pera aí. Ó, oh, tô um pouquinho decepcionado com o fato que daquilo não ter ativado a luta, mas tudo bem. Tipo. Ok, eu vou por aqui. Você segue. Pera aí um instante. Será que. Ok, deixa eu tentar seguir por aqui. E ver se isso... E ver se isso acaba me levando pra onde eu quero ir. Eu acho que isso é algo que vale a pena tentar. Se bem que eu acho que eu já fiz isso aqui e yeah, eu realmente já fiz isso aqui. Ok. Então, aí deixa eu pegar essa ferramenta aqui. É algo que eu não preciso, mas é algo que... Uh, ok, isso simplesmente leva a gente pra trás. Tinha algo aqui no ar que parecia que quer saber ou não. Eu não vou questionar. Eu vou questionar que é melhor assim. Ali, como raios eu chego ali. Eu já estive ali em algum momento. Eu não sei. Tem uma trilha de anéis. Oh, é simplesmente o reflexo dali. Tipo, olha, isso aqui é um lugar onde o popinho. Extremamente atrapalha Porque eu simplesmente gostaria de ver Quer saber? Deixa eu ativar isso aqui Isso aqui vai levar a gente pra onde? Ok? Simplesmente Leva a gente pra cá Longe Muito longe De onde eu queria estar Admiro A tentativa Mas é Aquilo Não é O que eu quero Tipo Continuo Sem ver Pera aí Tem como eu alterar aqui os corrimãos etc. Tipo, se eu ativar isso aqui e subir até lá em cima algo... Algum corrimão vai aparecer pra me levar até ali. Porque eu não vou terminar esse mundo antes de eu conseguir chegar naquele lugar. Por mais esforço que isso tome no fim das contas. Bom, continuo feliz de eu ter cortado aqueles... 14 minutos de perda de tempo, mas... Pera aí, Sonic, não vá! Olha, o Sonic fez uma manobra extremamente impossível ali. Eu... Quer saber? É bem fácil uh, compreender com seus olhos o que aconteceu. Por que aconteceu de novo? Porque aconteceu de novo. Eu não sei porque aconteceu de novo, mas definitivamente aconteceu de novo. E yeah, como é que eu chego ali? Como, como e. Câmera! Câmera, não faça isso. Câmera, por favor, não é pra aqui que eu estou querendo olhar. Isso é o oposto da direção que eu estou querendo olhar. <risos> um, ok, yeah. simplesmente vamos lá até. A ilha completa... Bom... Eu sobrevivi. E é isso que importa. Uh, vamos pra ilha completamente errada. Aqui. E, peraí, ok. Se eu ativar isso aqui, o que vai acontecer? O jogo vai levar a gente para esse segmento aqui que não, não tem nada de especial. Não tem nada de especial. Se eu seguir por este corrimão oh, peraí Uou, eu tô começando a ver oh hum. ok isso foi quase o que eu queria e o jogo leva a gente pra um lugar bom eu só tenho que mirar ok, beleza eu estou no caminho deixa pra lá eu estive no caminho que me leva pra lá Uh, a partir da direção completamente errada, porque eu não sei qual é o caminho normal. Pera aí. Seria este o caminho normal? Ou oh, eu não tinha percebido, mas o jogo meio que tem uma indicação de, de quais corrimão são os de transporte que leva você para um lugar. Ok. O problema é que eu, tipo, simplesmente não tinha visto. Isso da última vez, mas tudo bem A gente chegou aqui A gente chegou aqui Finalmente A gente chegou na última parte Que faltava explorar do mapa Foi sofrido Foi demorado Mas Finalmente chegamos E tá aqui o bendito Último quebra-cabeça que eu tenho que fazer Oh, eu tenho que simplesmente Chegar aqui e apertar o botão Ok Tão, tão simples. Simplesmente tão simples. Eu estou indignado. Mas será que é justo... Peraí! É a ilha que tem a Esmeralda Azul. Eu já estive aqui antes. Mas, tipo, tudo meio que é idêntico no jogo, então... Ah, ok, quer saber? Tanto faz. Yeah, e agora eu tenho... Toda a viagem rápida que eu poderia ter neste planeta. Então vamos viajar rapidamente para esse portal. E vamos rapidamente fazer esta fase. Rapidamente, rapidamente. Uh, isso... Não precisava ser esse nível de estresse. Mas acabou sendo import importante... É que acabou. E eu continuo nem vendo o, o, a quantidade de tempo. Do tamanho da fase. Antes de eu entrar numa dessas fases. Mas tudo bem. Uh, isso aqui é level design que é bem familiar para mim. Mas eu acho que simplesmente a gente tá chegando numa parte onde. Uh, basicamente tudo. Aqui do Sonic Moderno. É familiar pra mim. Oh, ok! Isso certamente é algo que eu não tinha visto. Isso aqui tem level design familiar porque isso aqui é White Forest. Ou oh, Green Forest. Peraí, o quê? Ah, oh, eu pensei que eu tivesse que apertar botões ali, mas não. Yeah, isso, isso é Green Forest barra White Forest. Isso é extremamente gritante. Mesmo tentando disfarçar, dá pra perceber completamente. Ok. Um... Uau, mesmo nessa engine, aqua... aquela parte é extremamente esquisita e desconfortável. Como é que eles conseguem fazer? Eu não sei, mas eles certamente conseguem. E há yeah, controles ali sendo extraordinariamente confi... Que que... Hum... E yeah, é tudo bem, eu não, eu, não, eu não vou questionar. Eu não vou questionar, eu simplesmente não sabia onde eu estava, porque não havia ponto de referência ali para propósitos de comparação, então tá tudo... Tudo legal ali. Não, eles tiveram que programar aquelas coisas só pra isso aqui. E, novamente, fase de Sonic Adventure 2 continua sendo super longa comparada... Ao outro tipo de fase Tipo, isso é meio que incrível Ok, será que isso é anéis suficientes Para o jogo qualificar como sucesso? Oh, isso aqui foi simplesmente um S-Rank Completamente casual de bola Colocam 20 anéis? Por que aquilo foi tão absurdamente generoso? Eu não sei Mas isso foi absurdamente generoso Mas ok, então Nós conseguimos Então, fantástico Hum, Sim, yeah, deixa eu filtrar aqui só para ícones de história secundária, porque tem um monte de ícones de história secundária que a gente não ativou aqui nessa ilha. Tipo, tem. Tem uma quantidade absurda. Então, yeah, vamos ver o que o Tails tem a dizer aqui, porque eu estou curioso. Sonic, do que raios o Tails está falando? <risos> no. I mean, when I was lost in cyberspace, uh? I was confronted by another version of myself. He said I was just a pawn, assim? that I couldn't think or act on my own, I wanted to argue, but I couldn't bring myself to say anything back. I worry he's right and that I haven't changed at all. Whatever. Que tipo de cópia Cibernética bizarra Tipo É simplesmente A parte Da consciência Dele brigando com ele mesmo Ou Será que literalmente tem uma cópia Do Tails Que potencialmente pode ser Um chefe nesse próprio jogo Ou oh, pra falar a verdade Considerando que Uh, já desde Sonic Colors estão uh, implicando uma luta contra o Tails e ainda não aconteceu. Ok, pode ser nesse jogo, talvez. Não dá nem para falar qual é o resultado. Nós, vivos, não o ah, mesmo nesse jogo, o Sonic tem que dar as falas genéricas, etc. Mas. As Esmeraldas do Caos? Ah. Não, Sonic, as, as Esmeraldas do Caos, é, é assim que elas funcionam, mais ou menos. Tipo, qual é, Sonic? Ah, quer saber? Eu tô esperando ah, cérebro demais vindo daquele ouriço. Um, ok, tem mais uma sub-história aqui. Tem sub no canto do mundo inteiro. Tipo, eu acho que acabei ignorando uh, mais uh, sub-histórias nessa ilha uh, do que todas as outras. Simplesmente pelo fato uh, de ser meio que extra hostil você ir de um lado até outro, mas tudo bem sem problemas. continua sendo hilário. o Sonic casualmente se arremessando estilo Sonic 6 simplesmente lá, por uma rampinha, mas tudo bem. Então, vou... Sonic, como... por que você acha que isso aqui é o último Titã? A, A... A Sesh disse isso e eu simplesmente acabei perdendo. É possível que eu tenha perdido? Boa eu eu pergunta. <risos> <risos> ok. Oh, e é justamente aqui que a gente vai lutar contra ele agora que ele foi acordado. Yeah! Yeah, ele ele está ali. Se eu é, tivesse simplesmente seguido em frente sem uh, prestar muita atenção no que estava acontecendo, eu iria cair ali no buraco e ia ficar meio que. Ah, ah, como? O que aconteceu? Uh, e seria bem engraçado. Aí eu teria que carregar o save para voltar o... Será que eu iria precisar carregar o save? Eu não sei. bem agora eu estou simplesmente constantemente caindo nesse fluxo de lava. Não importa o que eu fumo de raios. Oh! Ou oh, o jogo não salvou... Isso é uma decisão, sem dúvida alguma Ok, vamos ver se eu chego até lá sem acidentalmente acabar morrendo de uma maneira hilária Porque, por mais hilário que isso seja, isso também seria uma perda de tempo que eu absolutamente não gostaria de sofrer mesmo que, no fim das contas, não tenha sido uma perda de tempo muito grande, mas... É realmente esquisito que não teve autosave uh, depois disso. É, é esquisito. É simplesmente esquisito. Não me diga, Tails! Se eu apenas tinha meu corpo, eu poderia ser muito mais eficiência. Para a gente conversar, como você está sequer Isso se é trabalhando? Isso parece certo? Isso é bem acurado. Eu posso pensar claramente e estou consciente. Mas não há fisicalidade tudo se sentia apenas fora de acesso. Você acha que é por isso que os antigos fizeram o coco? Para ter algo real para colocar suas espíritas? É uma hipótese. Nós certamente não podemos Sonic tem teorias interessantes. Meio que é um salto, mas... Ei! Isso... Isso deu um achievement. O que significa que eu já... Explorei tudo que eu poderia explorar aqui. Fantástico! Quer saber? Vamos voltar para. Não era para Ares que eu queria voltar, mas tudo bem. Só deixa eu dar uma olhada em todos os ícones aqui para me certificar que eu não perdi nenhuma conversa com o Knuckles. E eu não perdi nenhuma conversa com o Knuckles. Então vamos voltar para Cronos porque. Olha, aquele comentário de eu ter perdido uma conversa com a Amy acabou me deixando um pouco encafifado. Então, deixa eu me desencafifar. E a verdade é que, de fato, eu tinha ignorado uma conversa com a Amy. É porque é, tipo, bem nessa ilha inicial, aqui, no começo do jogo. E uh, eu não retornei pra cá, ali. Então, vamos simplesmente ir por aqui. Eu poderia ter pego aquele corrimão pra ir mais rápido, mas... Quer saber? Não. Eu posso, tipo, acabar... Caindo num buraco e etc. Seria melhor se eu tivesse pego o corrimão. Certamente seria melhor se eu tivesse pego o corrimão. Mas tudo bem, tanto faz, não importa. Só deixa eu ver exatamente o que a Amy tem a dizer. Isso aqui é tipo uma das primeiras conversas possíveis, não é? Eu estou Sim, de fato. A energia que os poderiam é uma right? And you certo? E você pegou essa energia me Talvez esse link especial de fazer referência a isso. Não, eles definitivamente tinham uma linguagem eles que é que a ideia do mapa se o que de Bom, yeah, isso, isso é certamente uma conversa que estava na ordem errada, mas enfim, para quem uh, me deu essa dica, obrigado, porque eu acho que eu ia demorar até o fim do jogo para ter percebido isso se não fosse isso. Uh, eu acho que tinha, sei lá, que tem uma uma dica de Pera aí, jogo já me colocou diretamente onde eu quero ir o jogo absolutamente me colocou diretamente onde eu quero ir. Tipo, ok, eu sei, o jogo quer que eu vá pra cratera, mas... Em que sentido? Isso aqui é igual Elden Ring, onde se eu simplesmente me arremessar ali eu vou acabar morrendo. E tem algo com o qual eu devo interagir aqui. Eu vou simplesmente me arremessar aqui. Ok, não. Definitivamente não foi uma situação Elden Ring. E eu aprovo. A propósito, casualmente, utilizando os lados da cratera uh, como uma rampa. Tipo, esses lados da cratera não são... Uh, lisos o suficiente para isso, mas tudo bem. Ah, ok, eu, eu sei. Eu sei como essas lutas funcionam, o jogo. Não precisa ficar me dizendo... O quê? Ou eu perdi todos os anéis. Ah, então, basicamente... Peraí, não, quer saber? Me mata. Yeah, me, me mata? É melhor. Pera aí, tem como eu reiniciar a partida aqui? Não tem. É melhor ele me matar porque. Eu. Consegui Super Sonic com uma quantidade tão pequena de anéis? Não. Não vai dar certo. Certamente. Peraí, salte o aparece os pretos de pedra. Ok! Quer que eu apare os pretos de pedra? Absolutamente sou capaz de fazer isso. hã? Ah? Um, isso foi um movimento super esquisito que ele fez ali. E a câmera... Oh, peraí. Yeah, ok. Aparei isso. Oh. Eu não tinha prestado atenção que ele tinha soltado a, o braço dele ali. Mas tudo bem, tanto faz. Agora eu simplesmente escalo por aqui e o resto é moleza instantânea. Yeah... O resto é moleza instantânea. Porque eu realmente, extremamente duvido que essa luta contra Super Sonic vá acabar sendo algo difícil. Ok. E aí é simplesmente a mesma coisa. Ele ataca com uma espada longa. Apare os golpes. Ok, então simplesmente segure L1 e R1 e vença para sempre? É o que parece. Um... Qual é? Sua mira é patética. Isso é ridículo. <risos> Olha, você tá tentando... Ok, yeah, vai ficar em círculos aqui? Tudo bem, eu vou simplesmente ficar aqui bloqueando em perpetuidade. Você errou! <risos> yeah. Sonic Frontiers definitivamente tem um sistema de combate. Oh! Dessa vez deu certo, eu fiz uma coisa. Ok, está bloqueando ali com o escudo. Isso simplesmente é numa própria A própria parte da luta. Eu tinha esquecido que o escudo era uma serra ali. Ok, isso aqui vai ser suficiente quick time event. Sim, mas não o tipo que eu imaginava. Uh, ou dá pra eu controlar isso? Dá pra. <coughs> Sim! Sim, dá pra controlar isso, uh, e, yeah ok, isso é ótimo, isso, isso é extremamente fantástico, só faltou, tipo, o Sonic pegar aquilo com as mãos e acabar consequentemente arremessando. Oh, eu não consegui fazer o contra-ataque que eu queria, bom, tudo bem, paciência, é indiferente, isso aqui vai ser uma luta fácil, não importa o que. Eu, eu ainda tô indignado que, tipo, segurar L1 e R1 simplesmente deixa invencível. Tinha que, ter, tinha que ter pelo menos um elemento de timing ali. Ok, tudo bem. Eu não, vou, eu não vou ficar me repetindo, porque isso não vai me levar pra lugar nenhum, basicamente. Pera aí, eu cheguei a se quer ver se eu tinha terminado todas as fases aqui. Eu acho que não, mas... Oh, ok! Yeah. E é assim que você instantaneamente vence com extrema facilidade. Que foi isso? Eu não sei, mas eu continuo não sabendo. Uh, aquilo foi algo ruim? Aquilo foi algo proposital? Eu não sei. Um, ok. é yeah, eu lancei aquilo para longe. Uh, será que dá para eu me defender novamente disso aqui? Ok. Quantas vezes eu vou ter que fazer isso até eu atacar ele? Ok, aparentemente somente isso. Uh, eu estou confuso. eu também estou confuso se eu terminei todas as fases uh, de saber-espaço aqui. Bom, aí. será que dá para eu acessar o mapa através daqui? Isso vai meio que me tirar a dúvida. A propósito, espada chicote extremamente estilo Trails in the Sky the Third. Não uh, me pergunto onde esse tipo de espada foi... Uh, criado, exatamente da primeira vez que acabou sendo copiado por diversas franquias, no fim das contas. Porque isso meio que é também o chicote e espada uh, de Bloodstain. Se bem que o chicote e espada de Bloodstain é DLC, não é? Eu não me lembro completamente. Mas, ou casualmente pegar a espada, momento Metal Gear Rising. Por favor, faça o um momento Metal Gear Rising. Uh... Ou vai simplesmente utilizar um Cyberloop? Momento Metal Gear Rising? Sim. Sim, Momento Metal Gear Rising. Um pouquinho decepcionado com o fato dele ter pego a espada de uma maneira invencível, ao invés de colocar as mãos na espada, mas... Isso não poderia ser mais Metal Gear Rising do que acabou sendo. Isso, isso foi ótimo. O que não é ótimo é o fato de, tipo, você ser literalmente invencível quando você segura L1 e R1. Ok, agora, quanto tempo exatamente uh, vai demorar até o Super Sonic ser derrubado na próxima ilha? Tipo, ele desenhou bastante até chegar nessa, então vai ser algo diferente aqui. E eu uh, não prestei atenção se eu tinha... Uh, feito todas as fases, etc. Mas isso. Oh! Ilha de pântano! Parece um pouco redundante, mas tudo bem. A propósito, essas torres subindo. Ok, por algum momento. Por alguns momentos tinha me lembrado. Pera aí, não, isso aqui é a primeira ilha, não é? Eu reconheci aquele triângulo ali. O que está acontecendo exatamente? É, yeah, sim, sim, isso definitivamente é a ilha Cronos. Tipo, eu reconheci a fase. Ah, não é à toa que eu achei que tava aparecendo. Pera aí! O jogo vai querer que a gente volte em outras ilhas para fazer alguma coisa? Eu acredito que sim. Oh, ok! Porque o Sonic simplesmente se destransformou? Ok, oh! Yeah, o jogo vai querer que a gente volte. Eu pensava que você ia dizer que havia um surpresa, Titan. Provavelmente tem. Fique bem, bem, bem, bem, parceiro. Estamos quase por isso. Cuidado. Cuidado? Onde está o o, é? uh, o Tails, o Knuckles e a Amy foram pegos... num campo de inutilidade aqui, não é? Ok, deixa eu ver. Não, isso aqui é Rhea Island. Uma ilha diferente, certamente. Ah, deixa eu rapidamente voltar aqui só para me certificar que eu não acabei ignorando nenhuma fase aqui. Oh, essa fase já é 100% imediatamente. Oh, será que o jogo acabou se encurtando de repente, do nada? Porque eu acho que a gente já passou pela maior parte do jogo, a propósito... Yeah, não, deu. estava me confundindo completamente, mas você provavelmente vai simplesmente ter que uh, ativar essas seis torres, então, yeah, basicamente isso, o que vai ter que acontecer. Ah, uh, já tô vendo que tem uma ali, mas eu tô interessado em ver o que é isso aqui, eu acho que tipo, a parte inteira de falar com... Oh, cada uma dessas torres vai ser uma fase de cyberspaço, não é? Potencialmente. Ok, deixa eu tentar subir isso aqui. Pode ser que seja impossível subir por essa torre exatamente agora. E observando isso aqui... Isso yes, realmente tem cara que é impossível de subir aqui. Quer dizer, você provavelmente pode pular... Isso se você for determinado o suficiente, mas não, a propósito, yeah, não esse, esse ambiente é realmente parecido com a primeira ilha, nada super especial acontecendo por aqui, Quero era o que eu esperava, mas acabou não sendo o caso. Mas é, isso aqui provavelmente é a parte onde a gente vai ter mais revelações de enredo. Que não foi o que aconteceu em Chaos Island, o que, ok, foi algo, sem dúvida alguma. Nenhuma menção também do fato de... daquele lugar se chamar de Chaos Island. Eu, eu imaginei que, tipo, um lugar com esse nome acabasse sendo especial de alguma maneira, mas não, foi simplesmente uma ilha completamente normal. Não sei que algo vá acontecer futuramente, o que deu... Certamente, não sei. Oh, eu acabei de perceber uma coisa. Sabe as texturas que indicam os lugares onde o Sonic pode acabar escalando? Elas absolutamente lembram vagamente as texturas pelas quais o Knuckles pode uh, escalar em Sonic Boom Rise of Lyric. Agora que eu falei isso, vocês nunca vão dizer este fato. Bom, ou isso vão dizer... Não, Stink, absolutamente não se parece do que você está falando. E quer saber, eu somente realmente uh, vi aquelas texturas uh, de longe em vídeos de YouTube bem comprimidos, então dá tá pra ter certeza. E eu absolutamente não confio no turbo aqui, porque já imaginou cair isso tudo aqui depois de gastar tanto tempo subindo tão alto aqui. Seria bom. Para início de conversa já deve ter acontecido com um monte de gente. Mas certamente seria algo desagradável. Ok, eu ativei isso, e... o que isso fez? Uma cutscene? Oh! Com a Esmeralda. Oh! Revelações... Escapar do quê? Oh, ok. Só depois de eu uh, explorar mais torres... Que a gente saberá exatamente do que. Algo que eu não acredito que continua sendo um mistério depois de tanto tempo, mas tudo bem. Ah, yeah, não, ali! Ali. Ok, eu acho que ali é simplesmente uma parte uh, que é idêntica, mas não é. Peraí. Ok, o jogo tá chamando isso aqui de Rail Island. Oh! Essa parte inteira... Aqui é Kronos Island. E o outro lado da montanha é Rare Island. Porque, tipo, aqui é onde a gente lutou contra o Titã e etc. Um, decisão estranha de chamar isso de uma ilha diferente quando absolutamente é o mesmo lugar. Mas eu não vou ficar questionando mais. Ah, não. Esquisito. Esquisito que, tipo, isso... Meio que torna a maior parte dessa ilha, mesmo tendo sido toda modelada e etc, ela meio que não serve pra nada, exatamente aqui, uh, decisões, decisões esquisitas, certamente decisões esquisitas nesse jogo, ou isso é simplesmente caso de ter tido uh, problemas no desenvolvimento a gente sabe. Que esse jogo teve problemas de desenvolvimento, só que a Sonic Team fez um milagre de, tipo, adiar o jogo pra caramba e alterar um monte de coisa. Ao invés de fazer o que eles sempre costumam fazer e, quer saber, valeu a pena. Ah, quem diria, na verdade, que uh, não fazer o jogo às pressas valeria a pena. A um, propósito, tipo... Uh, segurar R2 ali parece uma péssima ideia. Será que eu posso simplesmente subir por essas torres? Pela parte vermelha ali? Isso é algo que eu devo tentar uh, da próxima vez que a gente encontrar uma dessas torres. Porque vai que funciona. Será é fantástico se funciona... Oh, eu acabei de fazer um atalho acontecer ali. Ok, isso, isso é legal. É legal que tem... Um atalho ali, sem dúvida alguma. Mas é, essas plataformas aqui... têm físicas de Yoshi's Island. E elas certamente podem... Hum... Ok. Eu pensei que eu ia cair muito mais do que eu acabei caindo. Um... E yeah, elas acabam sendo plataformas realmente úteis em certos momentos. Uh, só que realmente mais nas fases de cyberspaço do que qualquer outra coisa. E não é sempre... Uou, wow. ok Da hora que tipo, eu consegui me segurar ali, ó, encostar no laser Ao invés de simplesmente levar uma pancada e cair Isso foi uma decisão boa da parte do jogo Eu, oh, podia com toda certeza ter utilizado o Home Attack para me salvar ali, mas não fiz isso Ok, calma Não fique cometendo erros repetidos, porque isso... Obviamente não é uma boa ideia. Ah, mas. Ué, uma coisa que eu percebo que a gente não viu até agora são. Oh, eu só tinha que, tipo, mirar aqui. Ok, tudo bem. A gente ainda não sabe os nomes daqueles. Uh, Chaos cocos aqui, tipo, eles provavelmente têm nomes. E. Ok. Se eu tiver que chutar quais são os nomes deles, provavelmente são os mesmos nomes das ilhas, mas eu posso estar completamente errado. E pode ser que, tipo, eles nem tenham se preocupado em dar nomes pra eles, mas tudo bem, tanto faz. Isso não é exatamente o detalhe mais importante de tudo aqui, mas é, eu tô realmente gostando desses segmentos de escalar torres, isso aqui é uma subida realmente absurda aí, eu acho que Sonic Forces, quando teve aquela parte de escalar a torre do Eggman, estava tentando fazer algo que desse essa sensação, mas tipo, fracassou completamente, porque o jogo era Sonic Forces, e nada exatamente pode ser feito em Sonic Forces. Ok, aqui eu vou simplesmente pular, é simplesmente o Sonic ativando. Ok, agora estou curioso sobre isto. Alienígenas? Ponto de interrogação. Uh, potencialmente. Ok... Ok. Fugiram de um planeta que explodiu e foram para a Terra? E yeah, É o que parece. Mas por que eles se parecem com Chaos? Chaos é um alienígena. Confirmado. Bom, e aquele planeta não tinha... Uh, um dark gaia ou coisa parecida dentro dele. Detalhe importante de lore. Ah, ele está sorrindo porque tá pensando no hambúrguer que ele vai comer depois disso tudo. Ok. Incorreto chamar de hambúrguer. Eu deveria chamar. Na... Ele ia comer um hot dog. O Sonic certamente iria comer um hot dog e não um hambúrguer. Eu sinto perdão pelo crime. Ah, mas. Ok, basicamente o Sun tá conseguindo lutar contra a cybercorrupção porque ele é bem-humorado e conforme o humor da Sage uh, melhora, ela também acaba uh, melhorando ali. Mas enfim, uma bela vista de tudo aqui, eu acho que daria até pra reconhecer cada uma das ilhas se uh, você prestasse atenção, mas eu não vou. Prestar tanta atenção assim nesse momento, mas. É, yeah, o jogo vai simplesmente levar a gente diretamente para onde eu queria estar, no meio dessa. Isso é uma cratera imensa! A propósito. Ok, deixa eu ver se eu consigo fazer. Oh. Temos uma coisa para ativar aqui, uma mola que. Ok, isso vai simplesmente ser o início disso tudo e. Ok, deixa eu deixa eu ver isso aqui é, e yeah, não não dá para subir por ali eu estava um pouquinho animado mas e yeah, aqui não dá nem para você tentar subir pela lateral escal uh, escalando casualmente como eu desejava a princípio porque tipo o jogo trava você ok confirmado confirmado você não pode subir por ali Pensei que, tipo, simplesmente o jogo te travar em 2D fosse a proteção contra isso. Mas a proteção contra isso é que, tipo, ah, aquilo escorregadio demais pro Sonic correr ali. Oh, peraí, o quê? Eu certamente não tava preparado pra encontrar ah, esses inimigos por aqui, mas tudo bem. Deixa simplesmente atacar de longe e... Ok. Por alguns instantes eu pensei que eu fosse cair de Maduro ali, mas felizmente não foi o caso. Uau, de todos os inimigos que eles podiam colocar ali, eles certamente acabaram escolhendo o mais irritante de se enfrentar. Ok, isso aqui. Isso aqui é a torre de enfrentar inimigos. Eu compreendo. Ainda bem que, tipo, eles são basicamente feitos de manteiga ali. Olha, eu tô começando a achar que se realmente. Ahn. Uh... Eu literalmente. É a primeira vez que eu. Encontro esse inimigo. Vou até que tipo, ficar quicando. Aqui de propósito pra eu sair. Ou o quê? Ou! Finalmente! Aconteceu. O que? O que eu faço? Como é que eu sobrevivo? Eu estou. Extremamente confuso. Eu nunca encontrei. Esse inimigo antes Bom Use pulo com pisada para se libertar Oh! Obrigado, jogo Eu... Eu tinha precisado Eu tava precisando mesmo dessa dica Muito... Muito obrigado Por ter feito isso antes Meu! Eu estou frustrado Meu, isso, isso era um inimigo que já existia nas outras... Ah... Uh, da do jogo. Eu simplesmente nunca vi. Eu tô surpreso que isso era uma possibilidade que existia, mas tudo bem. Ah, mas é, eu acho que eu tenho um ataque melhor para utilizar ali contra aquele inimigo novamente, mas... E yeah, é, eu provavelmente só vou levar o Sonic até nível 99 e etc, através da pesca. E certamente... Certamente depois... Uh, do fim desse episódio... Uh, yeah? Ok, quer saber? Eu derrotei aquele inimigo e é isso o que importa mais no fim das contas. Espera isso... É um caminho diferente? É algum tipo de atalho? Uh, é um atalho! Ok, da hora que tem atalhos. Quer dizer, eu já sabia que tinha atalhos ali, mas isso foi... A primeira vez que eu realmente pude utilizar um atalho e tive a oportunidade aqui então yeah. vamos todos aqui para cima e vamos ver se eu consigo dar um jeito naquele inimigo bizarro que eu fracassei completamente em enfrentar ok vamos em frente para cima e é ok simplesmente usa a pisada Oh, ok. Isso era extraordinariamente simples, mas tipo o feedback ali que eu tive acabou me deixando confuso. Tudo bem, tudo bem, tanto faz. Oh, não. Bom, oh, isso foi triste. Ok. Simplesmente Cyberloop ataque e dá tudo certo. Isso aqui é, provavelmente é um lugar bem. Oh, ok. é, yeah, parede. Fantástico para esse acontecimento aqui. Uh, esse aqui é um lugar bem bom pra você conseguir Bastante pontos de experiência Ou, oh, pra falar a verdade, cada um desses inimigos Basicões tá sim De experiência, que é até Uma quantidade bem razoável Algo que eu não realmente prestei atenção Porque é, eu já Já liberei tudo O que eu gostaria de ter liberado Ok, agora é o suficiente Um, dois, três Então Ok, da hora que ele Mas hein um, quer saber? Prefiro não questionar Eu absolutamente esqueci Que aquilo era um ataque que existia Bom, isso foi um momento Sem dúvida alguma Eu estava mirando Ali Mas o jogo realmente Oh, yeah, eu posso simplesmente fazer um pulo duplo Pra me certificar Que eu vou acabar fazendo a coisa correta Algo que eu não havia considerado Realmente, é por isso que eu acabei caindo daquela maneira. Ok, tudo bem. Adiante nós iremos. Eu acho que o ideal seria, tipo, ter um episódio inteiro só pra essa ilha, porque, tipo, essa aqui é a ilha das cutscenes e das revelações, mas... Ah, yeah, não, vou terminar o episódio depois dessa cena. E depois eu passar até lá, mas... E yeah, ok. O planeta deles foi explodido por alguma coisa. E eles viajaram através do espaço até planeta do Sonic, cujo nome é inconsistente. Possivelmente... Oh, isso significa que as esmeraldas vieram do espaço. Ok. Tudo bem. Chatos, tá? Honestamente, uh, meio desnecessário ter uma história de origem de que as esmeraldas eram do espaço, mas tudo bem. Tanto faz. pera aí, uma dessas uh, naves espaciais acabou se virando Angel Island ou o quê? Eu deveria assistir tudo antes de começar a fazer conjecturas, mas tudo bem. Ok, ainda faltam três torres. Ok, só digo... mais uma coisa sobre isso tudo, é que depois de um certo tempo isso começa a ficar um pouquinho cansativo, mas... é, eu aceito.